Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu luzo, que o Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius Ragnarok, Ocast. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui, meu querido Alanios, para poder falar sobre o Castings, ou seja, sobre o elenco de God of War Ragnarok Porque tivemos o trailer do jogo revelado hoje aí com diversos detalhes Inclusive já tem um vídeo aí no canal passando mais detalhes além do trailer pra vocês E eles também revelaram todo o elenco do jogo Incluindo personagens novos que a gente vai ver aí Nessa aventura de Kratos e Atreus E é isso que a gente vai mostrar pra vocês aqui Inclusive o Thor, mano. Thor que todo mundo queria ver foi revelado E a gente vai comentar um pouquinho sobre ele e outros personagens também Então já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação Dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do Youtube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meu querido Alanios. vamos trocar Aqui, porque nós temos algumas coisas pra Poder comentar acerca dos personagens Começando, primeiramente, óbvio Não poderia deixar de ser Temos que começar com o Kratão, Que novamente vai ser interpretado por Christopher Judge Que é o mesmo cara que faz o Kratos No primeiro God of War, você se lembra muito bem Ali, que faz o Boy Aquele cara que fala com aquela voz grossa que deixaria qualquer um Com medo, e o mesmo cara que na TGA, onde o God of War ganhou o prêmio lá, ele falou... Read it boy Eu fui muito da hora <risos> E é interessante notar Que a vestimenta do Kratos Ela tá bem diferente Do que a gente vê Originalmente No God of War de 2018 entendeu? Com um pouco mais de detalhes Algumas proteções a mais aqui Tanto no braço Quanto no antebraço Essa ombreira dele aqui ficou muito da hora Os detalhes também Muito mais adequado Vamos dizer assim Ao frio Que é a ambientação Que eles mostram pra gente No trailer Inclusive a gente tem Esses pelinhos aqui ó, Que justamente devem aquecer Mais o peitoral do cara E tudo mais né Lads ah, Sem dúvida é, Logo na abertura do trailer ele também a gente vê ele com uma pele, né? Cobrindo a outra parte ali também. Mas o que a gente percebe, na verdade, é uma evolução da armadura que a gente vê no primeiro, só aumentando o nível de proteção aí, mostrando que a história continuou. Não só o tempo passou pro Chris na questão de envelhecer, mas também na questão de preparo, né? Ele tá mais preparado pra batalha agora. Isso, e por falar em envelhecer, temos aqui o próximo pra poder comentar, nosso querido Atreus, rapaz, que tá um pouquinho sim mais velho. Nas informações que nós passamos no vídeo lá com detalhes sobre o jogo, né, a mais, além do trailer Eles falam que a gente tem um salto temporal sim De alguns anos Eu acredito, entendeu? A gente não sabe exatamente Mas eu acredito que deve ser, sei lá, uns 3, 4 anos Pro Atreus ter dado uma espichadinha de leve Assim, mas nem tanto e tal Tá com um aspecto de mais velho Eles terem passado por muita coisa já também A roupa dele eu acho que é um tanto parecida Com o que ele usa no primeiro, entendeu? Mas também com as suas diferenças aqui Mas o que realmente destaca É o quanto ele tá um pouquinho mais velho de fato Se a gente for olhar pra, pra cara do Atreus ali ele tá, que eles vão lá que na faixa entre 14 e 16, sabe? <risos> é o que parece ali, né? Sim. Uh, a gente vê também no trailer que houve uma evolução nas habilidades e olhando pra roupa dele, a gente também percebe a questão da mudança também, né? Da, da roupa e tudo mais. Achei muito legal o lance que o braço que ele usa, o arco ali, tá protegido e o braço que ele pega a flecha é o que fica aberto, né? Se não me engano, acho que é isso. Ele deve estar tá com a mão trocada. Mas na questão é só o lance de, tipo, tá com essa diferenciação, né? De, de um braço pro outro ali, mostrando um, um aspecto mais defensivo e mais ofensivo aí, dependendo da mão que ele usa pro combate. E aí, mano? Nós temos aqui agora um personagem novo que todo mundo queria ver como é que ele é. Pra grande surpresa de todos, temos Thor. Aquele Thor ruivo que todo mundo queria ver e um Thor a la Caio, entende? Porque... Eu, eu não tenho esse barrigão aqui não, viu gente? Eu sou meio cheinho e tal, mas eu não tenho esse barrigão aqui não. Esse barrigão de chopp dele aqui, ó. Eu achei muito da hora esse design desse Thor, cara. Na moral. A gente tem ele aqui com os cabelos ruivos. A face dele aqui com cicatrizes de batalha. As tatuagens no rosto. O aspecto aqui da armadura que é muito foda. As tatuagens aqui também no peito, na, na lateral aqui da barriga e tudo mais. Sendo interpretado pelo Ryan Hurst, que a gente vai mostrar pra vocês quem é da Daqui a pouco, eu sou muito fã desse cara, inclusive Mas, pô, eu gostei demais desse Thor, Alanis O que você achou, brother? Esse Thor, ele tá com as feições bem precisas, né? De acordo com, com aquilo que a gente tem da mitologia nórdica, né? Porque ele é ruivo mesmo ali Por ele morar numa região gelada Ele tem uma pele clara também Faz total sentido, né? Então, ó, é um Thor bem preciso ali Marinado ali no ale, no hidromel, na breja no... Bem temperado <risos> mesmo, né, meu amigo? Sim, cara, eu achei muito foda eu acho que é diferente do que muitos pensariam que ele fosse De aquele aspecto mais fortão e tudo mais assim Que o Chris Hemsworth trouxe pro Thor da Marvel Eu acho que muitos aí pensaram que seria dessa forma Mas pô, eu achei muito da hora Essa precisão que eles trouxeram assim, pro personagem Em termos da coloração do cabelo e tudo mais assim E esse martelão, meu amigo Esse design do Mjolnir ficou da hora demais A questão do, do Mjolnir, eu imaginava que ele ia ser um pouco menor E eu imaginava o design dele um pouquinho diferente ali porque no, no final do primeiro God of War a gente não vê muito, né? Porque esse, esse é um martelo que foi desenhado pro Thor, mas ele tem uma grande dificuldade de usar, tanto que na mitologia ele tem que até usar umas luvas de ferro, se eu não me engano, pra, pra conseguir manusear direito aí o martelo. No entanto, ficou muito legal. Uma, essa marretona aí, eu quero ver se ele tem o lance de tacar ela na, e sair voando. Vamos ver o que, é que vai rolar. E aqui, meus amigos, ó, nós apresentamos pra vocês o cara que vai fazer o Thor no God of War, entendeu? Que é o Ryan Hurst, que eles comentam, inclusive, na apresentação do PlayStation Showcase Que ele é um ator do Filhos da Anarquia, inclusive eu não tinha escutado direito o nome na hora, e eu fiquei caramba mano, o que, que ele falou, o que, que ele falou, que o Filhos da Anarquia é um seriado que eu gosto pra caralho mano, inclusive, recomendo que vocês assistam, porque é top demais é muito top, e é esse cara aqui que vai fazer o nosso querido Thor, e ele também faz o beta no The Walking Dead mano, naquele arco lá dos Sussurradores, muito legal essa escalação, gostei pra caramba, eu sou muito fã desse cara velho, ele manda muito bem no Filhos da Anarquia também, ele tá em duelo de titãs com Diesel Washington, um filme bem mais antigo aí, mano Procurem mais sobre esse cara pra vocês verem Continuando aqui Com a leva agora de novos personagens Entendeu? Que o God of War tá trazendo pra nós Temos aí Anger que é um nome meio estranho de falar Meio esquisito, meio difícil Interpretada pela Laia de Leon Reis Que a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho quem é Mas eu achei o design da personagem também muito da hora Ela tem algumas tatuagens aqui, cara, no rosto ó. Lá no trailer deu pra ver Mas tá bem mais apagado Não parece nem ser uma espécie de tatuagem Deve ser alguma coisa rúnica Relacionada a algum tipo de poder que ela possa ter é, Dá pra ver bem de levinho ali, né? Segundo né, o, o que eu vi aqui A pronúncia seria algo do tipo Angry Buddha. Enfim, a Angry Abóbora é uma personagem que na mitologia ela é esposa do Loki. Na verdade não é esposa, né? Ela é mãe dos filhos do Loki. É a primeira mulher do Loki. Como mãe dos três filhos, dos três filhos do Loki, ela é uma gigante e ela é mãe do Fenrir, ela é mãe da Hel, e ela é mãe daquela serpente gigante que aparece lá também no do primeiro jogo. Aí é, a Jermungandr. Exatamente. Não sei como é que eles vão colocar ela na história, como é que vão criar essa relação dela com o Atreus, mas enfim, a menina aí, mãe da serpente gigante. E aí, nós temos aqui, ó... A atriz que tá fazendo ela... Que é a Laia de Leon Hayes idêntico. É, é idêntica, mano Eu até falei com a Alanis Pô, será que ela tá fazendo motion capture também? Alguns devem prestar as vozes, talvez Eu não sei se todos vão fazer motion capture Eu acredito que sim, né? Porque eu acho que até o Ryan Hurst Que vai fazer o Thor Pelo que eu entendi eles comentando Pra esse showcase Ele vai fazer o motion capture também E de trabalhos dessa menina aqui, cara Que vocês podem conhecer, assim, né? Vamos ver. A gente tem o Kung Fu Panda Ela faz a Jing Que é uma pandinha aí que aparece Inclusive eu não assisti esse filme Do Kung Fu Panda aqui Onde essa personagem aparece, então é por isso que eu não conheço. Mas a gente deu uma explorada e o currículo dela é bem extenso, viu? E aí, mano, o próximo personagem que nós temos que comentar é o Durlin. Outro personagem novo que aparece no trailer aí, que é interpretado pelo Usman... Esse cara aqui, eu acredito que muitos de vocês vão reconhecer de algumas obras. Eu, particularmente, conheço ele muito do seriado Suits, que é o Homens de Terno da Netflix, seriado dos advogados e tudo mais. Ele faz o Andrew Malik, se eu não me engano, que é um dos advogados rivais do Harvey, que é um dos personagens principais do seriado, entendeu? E nessa série, pelo menos, que foi o que eu mais vi entre os trabalhos dele assim, né? Ele manda muito bem, cara. Então, acho que ele vai fazer uma excelente interpretação. E aqui está o personagem dele, que parece ser bem interessante, né, Lance? Eu não li nada a respeito do personagem ali e tal, não sei qual parte da mitologia ele se, se encarrega, mas eu achei aquele polvinho muito simpático. Exatamente, cara. Olha a carinha dele olhando pra nós aqui, bonitinha. Por fim, nós temos aqui Ben Prendergast fazendo Tyr, que é o deus da guerra aí da mitologia nórdica como a gente vê lá no trailer. Eles encontram e tal Falam com o Tyr pra ir com eles e tudo mais E diga de passagem O design aqui tá muito da hora A gente vê o Tyr no trailer Com umas vestimentas mais simples Aqui a gente já vê ele um pouco mais equipado Com algumas proteções e tudo mais Gostei de ver Tem essas três moedinhas aqui Que eu não sei muito bem o que, que é Eu depois vou até dar uma pesquisada Vocês que manjam no Mitologia Norte Que eu tenho certeza que muita gente que é fã Já pode saber Então complementa aí também nos comentários E o ator que vai fazer ele, Alanis, É ninguém mais, ninguém menos Do que esse brother aqui também tá meio, que encarnou um personagem no Apex Legends, eu nem sabia. Na verdade pelo nome eu não sei muito qual é a referência de trabalhos dele, mas eu posso falar um pouco do Tyr, da mitologia uma coisa bem por cima, né? Na mitologia nórdica ali, existe um momento em que o Fenrir, né? Tava crescendo muito e aí os deuses dão um jeito de amarrá-lo, de prendê-lo, né? E o Tyr é o cara que decide oferecer a mão para que consigam prender o Fenrir ali, né? Então ele faz um acordo com o Fenrir e ele cumpre o acordo até o fim e esse acordo acaba custando uh, a mão dele aí Sim, mano, muito interessante mesmo Tô muito curioso poder ver Como que vai ser a participação do Tyr nessa história E esses aqui são os personagens Até o momento que eles apresentaram pra gente Do God of War Ragnarok A gente deve ter mais alguns outros Igual eles mencionaram, por exemplo O Odin, ele vai estar no jogo ele deve fazer algumas aparições e tudo mais a gente não deve enfrentá-lo eu acredito porque eles disseram que os principais antagonistas do jogo vão ser a Freya e o Thor mas a gente deve ter sim um vislumbre dessa vez do Odin então só nos resta esperar aí Alanis por mais informações. Eles devem mostrar mais alguns personagens mais pra frente pra nós. E agora a gente quer saber de vocês aí, meus queridos espectadores que estão assistindo agora. O que, que vocês acharam deste elenco revelado até o momento aí de God of War Ragnarok? Se vocês conheciam alguns desses atores aqui atrizes que vão interpretar estes personagens? Em qual obra vocês já viram eles e tudo mais? E se vocês curtem os trabalhos deles também? Deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça novamente de me deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho. mano, notificação dos próximos vídeos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e vamos!